E ela sendo mulher tem que representar e está sendo muito, sabe, utilizada pelo machismo também na sociedade, porque é por ser mulher, e é muito complicado ser mulher, mas ela é mulher guerreira. Olha, o papel da mulher é muito importante pelo empoderamento, porque nós mulheres sofremos pelo racismo. Mulheres negras sofremos pelo racismo e sofremos na sociedade com o machismo. Então a mulher tem que ir para a luta mesmo, tem que ser empoderada, mostrar que está aqui para lutar, que nós não somos piores do que ninguém. Eu acho esse movimento muito importante para a mulher, para mostrar que tem garra e mostrar para as outras que a gente tem que ir para a rua mesmo, lutar com força.